Fala you... galera, tudo bem com vocês? Miguel Alves aqui, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo Digital. Galera, é o seguinte, fica comigo, assiste essa aula aqui até o final, porque nesse conteúdo de hoje eu vou te mostrar e apresentar para você mais uma ferramenta grátis para você, tá? Para quem quer é, trabalhar aí as sequências de e-mail, né? Usando aí as plataformas de e-mail marketing, ok? Para você trabalhar, né? É fazer disparos de e-mails não sabe, é de fato, é o que criar, né? De e-mails, então, cara, essa ferramenta vai te ajudar bastante para você é tá é, pegando, né? Modelos de e-mails já de empresas validadas, ok? E você vai adaptar e aplicar para o seu negócio, né? A sequência, tudo aqui junto, nas né, corre corretas sequências de e-mail marketing. Então essa ferramenta vai te permitir você, né, trabalhar esse conjunto nesse né, processo de negócio muito inteligente, de forma mais bem agradável, né? Super, recomendo demais. Que você utiliza aqui essa ferramenta que eu, que eu vou te mostrar aqui agora no vídeo, beleza? Comecei a testar, comecei já a utilizar. Poxa, muito top, mas muito boa. Realmente tá para você ter um norte, uma visão aí melhor, né? Para quem quer trabalhar atuar aí na sequência de meio, tá? E melhor de tudo, que é grátis, beleza? Então, sem muita enrolação aqui, tá? Mas antes disso, né? Diz que eu, poxa, de tudo, desce aqui embaixo, já se inscreve no meu canal, deixa o seu like, o seu comentário, não esquece de poder ativar o sininho para ser, ser sempre notificado tá? Pelo YouTube, quando eu postar um vídeo para você aqui no canal. Beleza? Então bora para o conteúdo aqui que é a parte que eu gosto de poder entregar para você. Bora. É que você vai vir aqui no nosso aqui, Professor Google, tá? Você vai colocar aqui, ó, tá? Essas três palavrinhas, OK? Não te preocupe que o link da ferramenta eu vou deixar aqui embaixo da descrição do vídeo para você já está acessando para você não perder tempo. Tá bom? Fica tranquilo. Vai ficar aqui no primeiro link aqui, ó, da descrição para você. Beleza? Você vai vir logo aqui, tá? No Professor Google. Vai digitar essas três palavrinhas, beleza? Fez essas três palavrinhas aqui, beleza? Você vai rolar aqui embaixo, ó. Vai clicar aqui nessa nesse terceiro link aqui, ó. Clique aqui ó, nesse link, certo? Google Sales e-mail, né? Então, né? Google Sales e-mail. É palavra que está em inglês, certo? mas que não é o foco do vídeo, que é para te ensinar inglês, só que para te ensinar um, né? Um resumo de uma ferramenta para você aplicar, né? Para você poder conhecer e assim adaptar para todos os negócios. Tá? clique aqui nele e vai aparecer para você que já a nossa ferramenta tá é de graça você não paga nada ok eu recomendo que você clique com o botão esquerdo do mouse tá para você poder traduzir para o português caso que você tenha dificuldade assim como eu tenho né em ler e coisas em inglês certo e aqui embaixo aqui ó temos várias várias empresas tá várias empresas aqui é né, que eu atuo hoje com de e-mails Ok, então você pode definir aqui, ó. Vamos pegar aqui um exemplo aqui, como é, o Google, né? Tem uma, o Google é muito top também para você poder adaptar. eu okay, vou pegar aqui, ó. Vamos procurar aqui. Aqui tem várias empresas, tá gente? Várias, várias, são várias empresas que tu estar tá aqui trabalhando, né? Pegando aqui o um modelo para você adaptar para o um negócio. Tá bom, aqui são modelos de e mails já criados, tá? Pré criados para vocês já utilizarem prontinhos, tá? Vamos buscar aqui o Google temos aqui. que o Google tá vamos pegar aqui ó vamos escolher aqui o Google tá vamos clicar aqui em abrir campanha tá bom e aqui vai estar tá, aqui tá todo o um modelo aqui de campanha vamos traduzir para para portu, português beleza ó, vamos traduzir para português clique aqui ó e pronto tá já foi traduzido beleza então você pode ver aqui ó já tem uma sequência aqui preparada já para você estar tá utilizando né, em campanhas de e-mail marketing ok você só Leva a tá? copia, isso aqui, ok. Você pode estar levando para a estrutura, né? É de e-mail marketing, ok. E adaptar você, mexer para quem quer trabalhar com um qualquer tipo de modelo de negócio, né? Tipo, Se você para um serviço, tem que para um, um um produto mesmo físico ou um produto, seja qual for, tá? A sua espécie de modelo aí, né? De negócio, beleza. Então você pode estar aplicando aqui todo a sequência tá é, já pré-criadas, né? Na sua estrutura de e-mail marketing, beleza, gente então essa ferramenta te propõe a você ter essas ideias e poder adaptá-la né, para ter, né, ter os projetos aqui online beleza então esse aqui, foi, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje espero que você tenha gostado do conteúdo do vídeo se você gostou deixa aqui embaixo nos comentários aqui vai ser muito importante o, o teu feedback para assim a gente poder crescer também junto tá? estamos todo mundo no mesmo bairro e assim a gente vai ter aí mais vídeos agora, agora como esse ainda né e assim vocês vão ter mais vídeos ainda como este tá para fazer parte da nossa playlist inclusive vou deixar aqui também o link da nossa playlist aqui de baixo para você estar tá testando também certo e cara era isso que eu queria falar para vocês hoje apresentar nossa ferramenta aqui né de buscas de e e-mails né gratuitos mesmo para você estar tá utilizando nas suas campanhas aí tá de mail marketing beleza um forte abraço fica com Deus até o próximo vídeo